Ben 10 uma franquia enorme com quatro séries e um reboot. Dentro dessa séries tem vários episódios e dentro desses episódios são apresentados inúmeros personagens, alguns bem memoráveis e outros não. Então hoje a gente vai ter foco nesses personagens que foram menos explorados, quase ninguém lembra. Vamos ver se você tem a memória boa e lembra desses personagens. E aí galera, vocês estão bem? Por que eu estou Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. Já gostou do tema? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Lembrando aqui, galera, que são personagens que tanto os fãs, no geral, não lembram muito. Não tô dizendo que todo mundo se esqueceu, porque claramente quem é fãzão mesmo conhece todos os personagens de Ben 10 ou quase todos. Mas, no geral, são um pouco lembrados, sabe? E também personagens assim que tem poucas aparições, que os próprios escritores colocaram eles pouco durante toda a franquia Ben 10 entendeu? Então vamos mostrar aqui esses personagens. O primeiro de todos, que eu acho que é um dos mais injustiçados, é o irmão da Gwen, o Ken. Não o Ken o filho do Ben, mas o Ken, o primo do Ben e irmão da Gwen. Porque ele só aparece uma única vez em toda a franquia. Ele só aparece lá no episódio Max Desligo, no qual ele foi sequestrado pelos DNA aliens. E é legal, né? Porque através dele, o Ben mostra uma das soluções mais da hora do Omnitrix. Corrigir um erro genético, né? assim Fazendo com que o Omnitrix cure o Ken e tire ele daquela forma de DNA assim, re removendo o xenosto E assim, sendo da família do Ben, sendo... Um dos netos aí do Vomax, eu achei que ele merecia aparecer mais vezes, entendeu? Mas ele nem apareceu assim só pra mostrar como é que ele tá, se ele virou um encanador ou tem alguma outra função Isso é triste pra ele, levando né? em consideração que um pop-up do clássico dizia que o Ben adorava o Ken Quando eles tinham 10 anos, tipo, poder mostrar um flashback deles dando bem juntos ali também é um personagem importante, por causa que um pop-up Também confirma que foi ele que Deu a camisa para pro Vomax, entendeu? Tipo, se não fosse o Ken, o Vomax não tem aquela camisa clássica dele. claro que isso o é um universo é alterado E aí mostra que o Vomax De jovem, ele já tinha assim Essa camisa, essa camisa florida e tudo Mas enfim, a ideia original Foi que o Ken desse essa camisa pra ele E o Matthew Wayne até brinca, né? Quando perguntaram pra ele onde é que tava o Ken Aí ele disse assim, tava se atrapalhando Pela vida, né? Não mais a maldição pela atenção dos escritores né? Por causa que ele não apareceu mais Então é isso, o primeiro personagem apresentado Foi o Ken O segundo personagem que eu vou falar aqui vai ser o Clancy O famoso homem inseto, o homem inseto. Eu pensei que tivesse sumido de Bom galera, o episódio que o Clancy em si Aparece é um episódio bem legal Que é lá onde aparecem os aliens resfriados ele é o vilão principal Controla insetos É muito da hora, o vilão em si é muito legal Tanto que ele retorna lá Na quarta temporada No Ben 10, Controle da Negra, parte 1 e parte 2 E dessa vez ele tem uma nova forma né? Uma forma parecendo um inseto assim, Um humanoide, coisa que ele não tinha antes Ele era assim, um vilão legal Um vilão que ele era todo serião Assim, dava uma intimidação para que personagens que controlam inseto, em outras mídias, como por exemplo Naruto, que tem um Shino, que ele controla insetos, sempre são personagens da hora E ele tem até uma certa importância Assim, quesito vilões de Ben 10 né? Por causa que um pop-up nos confirma Que depois de trabalhar com o Clancy, o Dr. Animal, ele descobriu maneiras de obter controle psíquico sobre os animais, entendeu? Então, de certa forma, ele ajudou ali o Doutor Animal a se fortalecer. E pra dizer que ele não apareceu depois, ele pelo menos apareceu aí como um dos vilões aí do Ben 10 Protector of Earth. Merecido, sim, ele, ele aparecer nesse jogo, né? Porque é um jogo muito nostálgico pra gente Legal ele tá presente nele Mas realmente eu acho que ele merecia ter aparecido em Omniverse Retornado lá, dando mais poderoso, né? Mas infelizmente não foi o que aconteceu Grick e Grak Eu acredito que vocês não sabiam nem como era o nome desses personagens Mas eles são dois personagens de Benes Omniverse, Universo Eles apareceram bem ligeirinho lá no episódio Automotivos Aquele maluco dirige que nem o meu irmão Ele dirige que nem o meu irmão cara, por que que esses personagens não apareceram mais vezes, também tá Tipo, eles poderiam ser como se fosse uma versão do Blue Driba, só que sendo da espécie do Diabreto, né? O Plancha entendeu? Poderiam ser mais personagens, uma duplinha ali de irmãos, né? Confirmado pelo Derek, eles são irmãos, só não gêmeos. Mas são uma dupla de alívio cômico, entendeu? Acho que realmente eles mereciam ter aparecido mais. Eles, até pra mostrar um pouco mais das características do Plan Arcuri, né? Já que é uma espécie assim que não é tão explorada em Menezes. A gente só vê mais o Ben utilizando o Diabrete. Então eles aqui, personagens injustiçados de Menezes universo. Subliminar. Eu sou sublimino e estou prestes a levar vocês numa jornada por um reino misterioso conhecido como a Mente. <risos> Chato. Bom, galera, esse é um vilão que aparece lá na loucura noturna do clássico. Pra você ver que, os vilões, que esses vilões, esses personagens que aparecem pouco, eles geralmente aparecem em episódios interessantes de BNES que mostram uma coisa diferente. Por exemplo, nesse episódio é mostrado o Ben sonâmbulo, o Ben Hipnotizado, aí utilizando os aliens no sonâmbulo, entendeu? É uma coisa legal de se ver E tudo isso graças ao subliminar que tem Um até que eu acho legal Isso né? de hipnotizar Se usado da maneira certa Pode sim, ser considerado uma habilidade muito útil Só que ele em si não é um vilão tão poderoso Tá entendendo? Então, eu acredito que é por isso que ele não apareceu depois de novo. Ah, sim, ele só apareceu lá no episódio do Ben 10 contra o 10 os 10 negativos, Part 1 e 2, que ele foi um... ah, o poder dele foi sinujo, né, por causa que ele hipnotizou o Cooper. Só que ele, si é um vilão mais, tipo, o começo do clássico, sabe? Na né? época o Ben não tinha a gente tão poderosos assim, e aí o nível de poder deles era mais balanceado. Só que o Derek, ele fala que em Omniverse, ele se arrependendo de não ter trazido ele de volta Só por causa que ele queria que Paul Williams desse a voz pra ele e ainda cantasse uma música, entendeu? Só por isso mas comenta aí se você gostava desse vilão Se você não gostava, porque realmente Ele é um vilão que eu não vejo ninguém comentando O cachorro do Ben, você sabia Que o Ben tem um cachorro? Sim Aí você diz, ah Daniel, mas esse cachorro Ele não é canônico, parece que ele só aparece Uma única vez no episódio Adeus e Já Vai Tarde Beleza, pode até ser Realmente foi isso, ele só apareceu ali Porém, nosso querido Dawane McDuff Ele confirma pra nós que o cachorro do Ben Também existe na linha do tempo Prime Então sim galera, ele não só, só existe Ali no Adeus e Já Vai Tarde, Conta também na quantidade Prime, ele nunca apareceu realmente, mas fazer o que né galera? Nem o pai do Ben aparece em Ben uh, temos visita. Até porque eu não sei se ele ter tanta função assim, sabe, ele sendo um cachorro normal da Terra Mas uma coisa que eu acho legal nele é que ele conseguiu reconhecer o Ben mesmo ele estando transformado em um alienígena, entendeu? Se, tipo, será que o Ben mantém o mesmo cheiro por causa da pequena parcela do DNA humano do Ben? Aí o cachorro ele conseguiu reconhecer ele por causa disso, por causa desse cheiro, entendeu? E será que ele conseguiria reconhecer o Ben se ele tivesse transformado em Arnisfedorense, como um insectoide, como fogo fato? É uma coisa curiosa de se imaginar, né? E se você se pergunta, Daniel, mas o cachorro do Ben, ele tem um nome? Bom, a... o nome do Saitadeu já vai estar ele é chamado de O Totó. Só que Totó é um nome genérico pra falar de cachorro, entendeu? Então eu não sei se é verdadeiramente o nome dele, porque se for, é um nome muito genérico, ou era só... Ele só falou por falou mesmo, a gente chama ele de Totó porque ele é um cachorro Com tanto tempo sobrando, eu aposto que você não se importaria em acrescentar mais uma tarefa Como limpar o cocô do cachorro Mas pra você ver como é tão genérico o próprio design dele já foi muito usado em outros cachorros Como a gente pode ver os cachorros que aparecem em arma poderosa, em mudança de rosto, a visita, entendeu? Todo cachorro que aparece ali no clássico é igual o cachorro do bem Agora vamos para o Frank Tennyson, o pai da Gwen Tá que a Natalie, ela também não aparece tanto, ela tem algumas aparições, só que ela é mais lembrada do que o Frank, cara Porque a Nathalie, ela beleza, ela aparece ali em Força aleneja, mas pelo menos ela retorna em Supremacia Alienígena Aparece lá no episódio, não é a Gwen, que é o episódio focado na Gwen Aparece lá no episódio do Ovos Grás, né, que é o episódio, que a primeira aparição do Diabrete Agora o Frank, ele só aparece uma vez ali no episódio de que são feitas as garotinhas e pronto, cara, e pronto, é só isso é porque também, galera, eu acredito que Ben 10, si assim, não é muito focado nessa parte dos pais dos protagonistas do Ben, da Gwen e do Kevin. Se fosse pra dizer, é mais nos pais do Ben, por causa que tem todo aquele episódio de castigo, né, que eles descobrem sobre o segredo do Ben, mas também é porque o Ben é o protagonista principalzão, aí no episódio de que são feitas as garotas, é porque era um episódio focado na Gwen, mostrando, apresentando pra nós sobre o conceito de Anoditas, a Verdona ser assim, a avó da Gwen, aí ela tinha que realmente aparecer... O Frank e a Natalie, mas eu acredito que eles poderiam aparecer mais, sabe? para mostrar mais conflitos adolescentes ali, tipo adolescentes com superpoderes. Aqui o Dwayne confirma que o Frank e a Natalie são pais mais conservadores do que o Carl e a Sandra, entendeu? Eles poderiam ter tido mais destaque em relação a esses aspectos, tá entendendo? Mas realmente é triste aí que os parentes da Gwen mal aparecem Primeiro foi o Ken, agora é o Frank Nem a melhor amiga da Gwen aparece muito né? A Emily até que ela é lembrada por causa que ela foi a melhor amiga da Gwen E também por causa que o Ben foi um babacão com ela Por causa que deixou ela pendurada com um teia do macacaranha Num prédio de não sei quantas alturas ali Pela sua personalidade forte dela ali mesmo ela, ela tá na presença só uma vez, mas ela até que marcou Mas mesmo assim, só uma vez, galera Pelo amor de Deus, eles poderiam ter tido mais destaque né? mas ok. E falando em pais dos protagonistas, a própria senhora Levin também não aparece muito. Ela só apareceu uma vez no episódio vingança, que é o episódio que o Kevin vai pra casa dele, tá é tudo destruído ali, é um episódio que é focado no Kevin, né? Então tinha que aparecer a mãe dele, né? até porque o pai aparece, né? lá Aquele flashback do Devin com o vô Max, que lá em um universo a gente descobre que tudo isso ali foi uma memória implantada pelo próprio Cervantes, mas na época a gente acreditava que era real. E não tem muito sobre ela, não, mas eu posso falar que algumas curiosidades, né? Que o Darwin confirmou que a senhora Levin costumava ler o livro The Princess Brind, o Kevin. O Kevin comprou uma casa para a senhora Eleven antes de se mudar de Bellwood com a Gwen em Universe. Ele dormia na casa da senhora Levin, às vezes, e a sua garagem principal era lá. E a Gwen ela conheceu sim a senhora Levin pessoalmente, enquanto o só falou com ela pelo telefone. Os Estradeiros, senhora, esse trio aí apareceu lá nos, um, em um episódio do Ben 10 clássico, né? BN10 contra os Estradeiros. Eu até falei deles lá no podcast que eu fiz com o Lucas Gabriel do Omni Remake, né? E bem, esses personagens realmente são bem esquecíveis por causa que eles não têm poder nenhum. A única coisa que eles estão ali é pra rivalizar, né? Com os outros personagens, né? Que é um episódio focado em estrada. Aí mostra a lata velha, mostra um outro trailer lá. Entendeu? E, e realmente é o que o Lucas Gabriel falou aí no podcast Eles são vilões que é mais pra... Ah, o começo da jornada do Ben Quando o Ben tinha uns aliens que não eram tão fortes Aí eles têm um nível de poder ali balanceado Até porque os caras nem poder ter, entendeu? Mas assim, pra mim eu tenho até um apego emocional por isso Por causa da nostalgia, tá ligado? Eu gosto deles, eu acho legal, aparece o Glutão ali <risos> Só faltava essa, sou um poço sem fundo, mas não posso comer nada que preste. O Gorva. Mano. mano, eu tenho certeza que até hoje muita gente não sabe da existência desse personagem. Primeiro, ele apareceu lá em Força Alienígena, só que foi no videogame. Foi no BNES Força Alienígena o jogo, entendeu? Ele era como se fosse um encanador, renegado, tinha todo esse conceito dele Mas depois ele nunca mais apareceu, só que teve até brinquedo dele Eu lembro que um primo meu tinha um brinquedo do Govan Eu nem sabia que personagem era esse, por causa que ele não tinha aparecido na série só no jogo Aí depois lá em O Universo foi decidido colocar ele, né? o Derek, né? Ele teve a ideia de adicionar o Govan ao Universo, por causa que ele realmente gostava da figura de ação dele. Ele tem até um, um projeto aí, né, de colocar ele no arco dos Desetupidores, né, Para ser um ex-membro de lá. Só que isso não acontece, mas ele tem algumas pequenas aparições do outro Universo, porém realmente é um tetramen aí que ninguém nem sabe quem é, ninguém nem se importa muito assim com a existência dele, né? porque ele não tem tanta função, é mais um coadjuvante mesmo. Por outro aí, galera, temos aí o Capitão Cork, que esse é um vilão que só aparece no episódio do Aquático, por causa que é um episódio focado em água, que ele rouba ali, alguns navios e tudo. Daqui tá ele é um vilão assim, que o visual dele é bem legal, o conceito dele em si, ele ser o, o predador sapiente dos Pisces Volan, isso é uma coisa muito legal. Só que o fato dele só aparecer uma vez e só seis isso mesmo, não mostrar tanta coisa, não explorar muito esse vilão, aí torna ele um vilão esquecível mesmo, né? Acho que dos vilões de um universo. Ele seria um dos, se não o vilão mais esqueceu Porque até os vilões que aparecem ali de fundo A gente lembra A gente lembra do, do Cabeça de Bolha A gente lembra do, do Thunder Pig Agora pergunta, Capitão Cork Quem é Capitão Cork, entendeu? A pessoa nem lembra, a pessoa nem sabe o nome dele Só diz assim É o vilão que aparece lá no episódio é do A4 é universo. Ah, tô ligado Pronto, só isso, entendeu? Então esses são os personagens aí Esquecidos de Ben 10 Que só tiveram aparecendo Não foram muito explorados Comenta aí qual desses personagens você já conhecia? Se você gostaria de ver eles mais de ter visto eles mais Nas quatro séries de Ben 10 Ou até no reboot, quem sabe, né? Mas é isso, galera, esse foi o vídeo Deixa aquele like, se inscreve no canal pessoas, Seja membro, ativa o sininho Falou e tchau!